A gente tem que estar sempre muito atento aos nossos filhos, né, aos nossos parentes, familiares, porque eles vão dando alguns sinais, né, e, e aí de tristeza, né, alguma depressão, sempre que há um conflito... A gente tem que ficar atento né, e procurar ajuda, né, tanto ajuda na, na assistência social, na saúde e até na segurança pública, né, porque a gente evita que aconteça né, o pior. É claro que existem casos também de raptos, de sequestro, de, de assalto. Né, a gente vê aí na mídia que alguns acabam em tragédia, né, em morte. É, mas se a gente estiver atento, se a gente trocar muito, dar aos nossos filhos confiança né, para que eles tragam para a gente as suas dificuldades, com certeza vai ajudar a evitar.